Oi pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim trazer para vocês o meu gameplay do jogo brasileiro Fobia, que é um survival horror de categoria, gente. Vocês não têm noção do orgulho que eu estou desse jogo 100% brasileiro e um jogo incrível, sério. Quem ama survival horror... Com certeza vai adorar o Fobia. Eu fiz o gameplay lá no site roxo, né, que rima com suíte. Switch. <risos> eu falo isso aí o pessoal vem me lembrar do vídeo do BRKS Edu. Gente, eu sei do vídeo do BRKS Edu, mas é muito engraçado porque toda vez que eu falo isso, eu acabo gerando engajamento porque a galera vem me avisar que tá tudo bem falar o nome da plataforma. Mas enfim, gente, eu tô passando por uns perrenguezinhos, né, como vocês sabem. Eu sei que eu perdi um pouco o timing de postar esse gameplay, até porque hoje as coisas são muito imediatas, mas eu tô aqui trazendo pra vocês, então, um pouquinho da minha experiência com fobia que a gente zerou em live lá no site roxo, tá? Se esse primeiro vídeo der bom, então me ajuda, aí eu posto o restante do gameplay completo em partes, editadinho, colocando ali os melhores momentos, mas sem cortar a, a essência do jogo mesmo, né? As partes mais importantes, tá? Então, eu conto muito com o seu engajamento nesse vídeo, então já deixa o like, compartilha, se você não é inscrito no canal, se inscreve, para que eu possa editar e postar a parte 2, que eu vou esperar, tá? Eu vou esperar para editar, pra depois eu postar aqui. Então, ó, prepare esse dedinho, deixa o like, comenta, etc. Já falei muito, agora bora pro gameplay. Vamos lá, vamos começar nossos trabalhos. Então, idioma, claro que em português. Exibir legendas sim. Mas sabe que depois eu quero, eu tenho curiosidade de ver em inglês como ficou, porque ele na verdade é um jogo brasileiro, né? Com localização em inglês. Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? Prólogo, vamos ver o prólogo. Valeu, valeu. O que aconteceu? Eita, não, oh, não. Eu tenho que sair daqui. Ou a dublagem tá muito boa, né? Ainda é a mesma voz da, das demos, porque a gente jogou as demos, né? Nossa, as demos estavam muito boas. Chave de metal. Corra. Parece que não tem ninguém aqui. É a minha chance. Ei, ei oh, calma, oh, pô. Brincadeira, pô. Brincadeira aí, pô. Você é louco. Tá. Hum, temos um documento aqui. A Maria Lorinha gosta. Valeu, Loi! Obrigada. Tamo junto.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 Olha, várias células aqui. Tá. Opa! Obrigada, Edu. Muito obrigada pelo Prime. É uma honra. Bem-vindo. Ó, nome, João Luiz. Situação, é Cativeiro. Data 6 de maio de 1960. Local. Hotel Saint Dinfna. É DINFNA? Tô falando certo? Nome. Eu leio como DINFNA. DINFNA. Na uh, Motivo, espionagem Hoje capturamos esse espião em um armário É a primeira vez que alguém fora da Sagrada Trilha consegue ir tão longe Ele ficará nas celas de contenção junto com os traidores até ser interrogado Precisamos saber o que ele sabe Atualização Em 7 de maio Confiscamos um caderno com o espião De acordo com as informações é um repórter e investigador particular É o Ben É o Ben Meu Deus eles têm uma ficha completa sobre mim. Ah, nós somos o João Luiz, somos todos João Luiz, gente. Então vamos pôr no buraco da parede. Eu vou voltar para você. Só preciso dar um jeito de sair daqui primeiro. Vamos sair, vai dar certo. Me da merda! Eu tenho que correr. Né? Viu, gente, compartilhe a live, tá? Por favor, aí. Ei, que isso! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma Brincadeira aí, é, pô! Calma aí! Ô, tradução! Ô, tradução! E volando, provocando. Cigano fã que o Ethan tá diferente O item agora se chama João Luiz Morri? Morri Já? Ah, tá É que você acabou a live, ela também o jogo. Não, brincadeira. Caraca, mano! Mataram o João Luiz, velho. Poxa, que sacanagem! 13 trilhas. O Steve falou que lembra David Finn com Alan Wake. É, tem alguma coisa de cobaias ali também, hein? Eu acho que tem uma Resident Evil aí também, hein? Chegamos junto, tá piorando muito. Santa Dinfna, hum, parece que não tem ninguém aqui. <risos> e o Dudes falou que essa Raccoon City tá diferente. É ela não está aí, não é?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 Vamos ver aqui. Qual o seu nome? Lopes. Roberto Leite Lopes. Roberto. Agora nós somos o Roberto. Vamos ver. Para o Roberto ah, é entre. Aqui, sim. É o que está no barril, então. E aqui vivemos o prazer da sua visita, Sr. Lopes. Turismo? Trabalho? Ou apenas procurando um escape? Quem nunca, né? Trabalho. Na verdade, eu sou. Eu sou um jornalista Por acaso você saberia algo sobre as coisas estranhas Que as pessoas relatam aqui? Quarto 610 Bloco B O elevador fica logo ali Depois daquelas portas Que voz bonita esse aqui. cara tem, né? Ah, certo Eu espero que você seja a pessoa certa, Roberto Por favor Aproveite sua estada Viu? Pra ele certo. foi entre ah, Obrigado a gente não pode ver uma caixinha, né, gente? O Zell Rocks falou que tá pegada é do 1408. Cara, lembrei do 1408 também, que é do Stephen King, né? Tá... Meu Deus, falou. Well, well, Roberto Lopes. Vamos ver how special. você Uma semana inteira e eu não tenho nada de útil para reportar. Calma, Roberto. o que eu fiz durante esse tempo foi andar em círculos. Um banho seria muito bom agora. Bianca falou que é um hotel de Santa Catarina. Mas esse hotel, ele existe mesmo? Ou... Caraca, abriu uma... Ah, meu Deus, Silent Hill 4 tudo de novo? Já tem um buraco na, no, no banheiro? O hotel... Oh, o Edu falou que os criadores falaram que o hotel foi inspirado no filme O Iluminado. É, que é o livro do Stephen King, né? O que aconteceu? Baixou a pressão, amigo. Ah, essa é a parte da demo? Tá tudo revirado. Será que alguém mexeu no meu quarto enquanto eu tava inconsciente? Lembra na demo? Acho que era essa parte, só que agora tá, tá diferente, óbvio, né? Mas... Meu nome é Roberto, nos falamos por aquele fórum no RSI. Como eu te disse por lá, eu sou um jornalista recém-informado e me interessei muito pela proposta em 13 trilhas. O jornalismo investigativo é justamente o que pretendo seguir em minha carreira e acredito que esse será um excelente ponto de partida. Aguardo seu -se, retorno com mais informações estou à disposição.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 Uh, o Roberto falou maluco tem 333 spam ali cara como é que a pessoa junta tanto spam socorro estou enviando este e-mail agora porque não dormi, passei a noite em claro lendo todos os relatos e documentos que me enviou os relatos são impressionantes os sons misteriosos, desaparecidos de objetos e pessoas estou intrigado todos esses relatos só me deixaram com mais vontade de fazer as malas e partir para 13 trilhas Podem contar comigo com certeza, espero seu retorno. Tudo isso em setembro, né? Aí ela respondeu ele, né, que você com certeza conseguirá um voo barato entre os dias 10 e 11. Recomendo que fique hospedado no Hotel Santa Dinfna. porque além da localização ser privilegiada, os valores estão muito bons. Tem um contato forte lá, mande um e-mail para c.alencar, dizendo que a Stephanie Freitas solicitou um quarto. Uh, boa tarde, acabei dormindo um pouco demais Já entrei em contato pelo e-mail e comprei o voo Por ser de madrugada, ficou muito mais barato Sua amiga do hotel me disse que posso fazer o check-in em qualquer horário Tudo está correndo como planejado Tudo isso, ó, dia 8 Aí agora passaram 3 dias, ó Do dia 8 pro dia 11 Já estou em meu quarto aqui no Santa na Caso venha me procurar, o quarto é 610 Após um descanso já começarei as investigações Dia 13 E aí... Cadê? Cadê a bonita? Sumiu. Dia 18. E aí, cadê ela? Valeu, Cristiano. Obrigada pelos 12 meses. Tamo junto. É... Aí ele fala, estou bem perdida, para ser honesto. Uma semana e nenhuma resposta. Parece que todos os caminhos que escolho seguir nas investigações me levam ao mesmo ponto inicial. Sinto como se estivesse andando em círculos. Cada vez que parece que encontrei algo... Volto de novo ao ponto zero. O único acontecimento que me chamou a atenção parece não estar ligado ao resto. Aquelas novas evidências do caso da menina do gás. Enfim, vou arrumar as minhas malas e volto amanhã pra casa, mesmo sabendo que a passagem ficará um pouco mais cara. Ficar aqui tem sido uma perda de tempo. Pena que não vamos nos conhecer pessoalmente, até porque ela deu o bolo, né? Ei, quem tá aí? Tá. Essa demo aqui, a gente jogou ela duas vezes, né, se eu não me engano. Só que eu já não lembro, porque... Com o cérebro de ameba, né, então... Olha, eu nunca fiquei tanto tempo num hotel, mas eu nunca deixei minhas roupas dentro do armário. Eu sempre deixei dentro da mala, que é mais fácil, que é mais rápido. Pra depois ir embora, fazer o check-in. Tá... Tá, aqui tem o cofre, né? Ah, aquele item, que é o item de... de salvar, né? Olá, Roberto. Antes de partir, deixei alguns itens aqui para ajudá-lo em sua jornada. No envelope, você encontrará um relógio de bolso. Sempre que encontrar um relógio de pêndulo, sincronize os dois. Assim, você cria um, uma ponte no tempo, para onde pode retornar caso as coisas fiquem feias. E eu sei que, infelizmente, elas ficarão. No banheiro, deixei uma lente de câmera especial. Ela tem o poder de conectar diferentes realidades, diferentes pontos no tempo. Você poderá ver o que os outros não veem. Espero que possamos nos ver novamente logo, com amor e... A Bria falou que também não tira a roupa da mala no hotel. É, eu acho que, sei lá, talvez por eu ter ficado poucas vezes e pouco, pouco tempo em hotel, não dava nem tempo de, tipo, me sentir em casa. Porra! Para com essa brincadeira! Para com essa palhaçada! Aí. Tá empirrada. Setembro de 2009, né? Que... Então a gente tá hoje no dia 18, né? Depois desse e-mail ele deve ter... Deve ter desmaiado, ficou inconsciente. Quadro de investigação. Vida e morte do profeta Christopher. Tá. Hotel, 13 trilhas, Mina, Christopher, quem é? É, quem é? Sonisvaldo, é isso? Moradores desaparecidos, mineradores. Senhora, meu pastor, nada me faltará. Amém. Pressione para ver as anotações. Ah, Show.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 A mina de 13 Trilhas segue interditada após um misterioso acidente. Relatos indicam um desabamento que soterrou 20 mineradores. As famílias esperam um posicionamento do dono da mina, Christopher, que até agora não se manifestou. Uh, famoso investigador desaparecido. Julho de 1960, mistério em 13 Trilhas, que é o João Luiz, né? Depois de alguns dias hospedado no hotel, na cidade de 13 Trilhas, o investigador particular João Luiz não foi mais visto... E vem gerando boatos desde o seu, sobre o seu paradeiro. Só encontro histórias do passado. Nenhum novo acontecimento ou um novo relato. Parece que minha fonte de informação não estava muito correta. Mais um dia perdido. Todas as informações que a Stephanie me passou sobre aparições e acontecimentos estranhos parecem mentira. Não encontrei nenhum relato atual, nem evidência alguma de algo já ter acontecido. Uma semana aqui. No final das contas, não tem nada para ser investigado. Era para eu encontrar a Stephanie amanhã, mas nem vou fazer isso. Prefiro voltar para casa. Se ser jornalista for assim, então deveria ter escolhido minha segunda opção. Tá, então... Beleza. Garota assassinada pela própria mãe. Obrigada Giovanni, valeuzão, obrigada pelos 12 meses. As investigações em relação ao caso da menina do gás, como ficou conhecida Soraya Reis, isso foi em 96, tá? Eu esqueci de ver a data, março de 96. Uh... Chegaram um novo desdobramento nessa semana, foi verificar que o vazamento, que até então teria sido acidental, foi um ato proposital, as investigações apontam para os pais como principais suspeitos em entrevista a mãe de Soraya disse é um grande absurdo o que estão fazendo com a gente quando disseram que não foi um acidente esperávamos respostas e não acusações eu e meu marido estamos com medo acreditamos que quem quer que tenha matado a Soraya essa pessoa tinha uma intenção muito pior a gente tem certeza que eles queriam nos matar na verdade mas que por sorte estávamos fora de casa a Soraya, a Soraya era uma criança que tipo de monstro teria coragem de matar uma criança? O delegado responsável pelo caso proibiu a família de sair da cidade e eles estão sob proteção da polícia local. Na noite de 10 de setembro, os pais de Soraya chegaram em casa e ao abrirem a porta sentiram um forte dor de gás. O pai chamou a menina e não obteve respostas. Desesperado, desligou a chave geral de energia e fechou a válvula externa do gás. Ele ligou para os bombeiros que chegaram no local e encontraram o corpo de Soraya. Os pais tinham ido à farmácia comprar remédios para dor de cabeça e a menina ficou dormindo. Um grande arrependimento. Eu deveria ter acordado ela. Mas ela dormia como um anjinho. Quando voltamos, tudo tinha acontecido, contou a mãe. O velório aconteceu no dia 12. A perícia fez uma análise na casa para encontrar a razão do vazamento. E os resultados ficaram prontos hoje. O crime permanece sem solução. É... Por que, que, tinha que o pai e a mãe compraram um remédio? Não podia ir um só, Não. Sendo que tem uma criança em casa? Tipo... Não sei, só me questionando, assim. 833, é isso? 833. 833. Uh, gente, boa noite, todo mundo tá chegando. Não esqueçam de compartilhar a live, por favor. Eu lembro de algumas coisas da demo, né? Que a gente jogou, então. Para A ah, leite da câmera. Uh, seis camisas brancas, duas calças pretas, despertador, barbeador, escovo de dente, seis cuecas, seis pares de meias pretas, três gravatas, câmera fotográfica e lente, tênis, 37251, assim, 37251. Que legal as coisas caindo, né? Três, sete, dois, cinco, aí agora foi, beleza, não ah, pega. Boa. O fim está próximo. Oh, 1960, olha lá. Fomos transferidos para 1960 com a câmera. Ó, oh, setembro. Ai, meu Deus. Não usem drogas, gente. Amado, merda, não, não, não, não, não, não, não, valeu não, Beleza, né? que... que merda foi essa? Nossa, tá aí é... é para pôr a câmera. Tá, aqui tá tudo normal, mas aqui ó, ó lá. Fica tudo diferente, ó. Volta para 1960. Fotografia de uma casa. House Christopher, 1902. É a Santa Dinfina. Que isso? Ah, tem uma foto, né, desse... Peraí, que eu vou despoisar a câmera primeiro. Aí. Obrigada, Paulo. Obrigada pelos 11 meses. Estamos junto. Ó, tem mais anotações aqui. As coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Uma menina usando uma máscara de gás apareceu. Não sei explicar como isso aconteceu e nem quem é essa menina. Só sei que não lembro o que aconteceu no meu quarto. Tudo está revirado e a minha cabeça dói. Será que é essa menina fantasma que tanto falam? Já vi esse objeto em outras partes do hotel, mas sempre com símbolos diferentes. Deve usar uma chave especial para abrir. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha profissão é que fechaduras bonitas e complexas levam aos lugares que guardam as coisas mais valiosas. Isso eu aprendi com Resident Evil. Tá, então... Beleza. Vamos voltar a pôr a câmera aqui. Não tenho o quadro com as anotações, ó. Tá. Eu vou fazer um savezinho, né, também já pra... Tem que lembrar de tirar depois o pêndulo. Ó. Não, ele já tirou? Ah, tá, ele mesmo tira, então. Porque eu lembro que uma vez eu esqueci o pêndulo. Mas acho que deu certo. Tá, vamos? Bora, bora, bora, bora. Umas caixas. Tá. Caraca! Um quadro de uma paisagem com a geometria de Fibonacci. Só que aqui, ó, é a geometria o tempo todo. Peraí, que eu tô agachada. Não é pra agachar. Aí. Olha o tanto. saber usar curativos de forma adequada sugiro que todos tenham sempre gase e esparadrapo por perto e combine-os isso já ajuda muito se precisarem de pequenos curativos, se encontrarem um pouco de álcool adicionem um curativo simples isso tem ajudado muito na recuperação dos ferimentos de maneira mais eficiente por enquanto é tudo que temos até a ajuda chegar, doutor Roger Leitão o Edu falou na demo a câmera usava pilha na versão completa aparentemente não sério? aleluia! Glória a Deus, Tá tenho uma raiva de, de... Nossa, no Outlast, mano, esses bagulho de pilha... Me irritava num nível, assim... Nossa, glória a Deus... Por isso que é tão bom, né, demo, porque você... Pega o feedback, né, da galera... Parece Black falou que removeram as pilhas, nossa, maravilhoso... Aqui tá tudo igual. Então, ó, aqui não tem nada, ó. Eu lembro que até tinha lugares que tem itens só nesse... Nessa visão da câmera aqui. Acho que removeram pra não ficar igual o t -Leste. Nossa, maravilhoso. Já raiva desse negócio de pilha no Outlast. A câmera conecta os mundos. Olha. O quê? Essa câmera é Mas como é possível? Não sei como é possível, mas é da hora. Naquela demo que você jogou, reclamaram bastante das pilhas nas redes sociais. Aí os desenvolvedores falaram que não ia ter mais. Nossa, amém. Meu Deus, dá bem. Obrigada, Thiago. Obrigada pelos 17 meses. Tamo junto. O que temos aqui? Não. Não. Nossa, gente, eu torço muito Para esse jogo tá fazendo o sucesso que ele merece. Porque você vê que é muito bem feito, assim. E é um indie, hein? um indie com ares de jogo AAA, cara. Opa, uma foto. Umas marcas ali Chave de uma gaveta Deve ser... Ai! Ai ai! Ai ai! Susto! Ai! bom. Eu vou assim. Assim eu não consigo ver. Errei, brincadeira. Então, vamos olhando pra baixo. A gente só olha assim de relance. Que tal? Tudo é bom. Aí, beleza. Ah, tá, vamos descer então Isso aqui depois é pra um, pra um puzzle, gente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 Valeu, Evandro, obrigada Olha, pelos favor. oito meses. Eu preciso de ajuda. Alguém. alguma coisa me atacou ontem à noite. Eu fiquei desmaiado, sabe-se lá, por quanto tempo? E o hotel inteiro tá completamente destruído. Olha, Roberto, o meu nome é Roberto. Eu vim para cá semana passada para investigar as pessoas desaparecidas. Eu recebi uma informação de uma mulher chamada. Aí. Roberto? Tipo, Roberto Leite Lopes. Sim, isso me. Pera. Como você sabe meu nome? Obrigada, Natinha. Obrigada pelos 16 meses. Espera, Stephanie? É, é você? Quem sabe disso? Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? E o que você quer dizer com. faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda. Olha, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, ali, né? Homenagem ao Max, ali. MRM Fone. Que legal. Você quer dizer? Espera. Alô? Alô, Stephanie? Ah, Mano, tem uma raiva de quem não ah, explica que as coisas tá direito. Puta que pariu. O que tem escrito ali? Você não tem escolha. Eu tenho desligar o jogo. E... Não, brincadeira. Beleza. Tenho sim. H8... É, era tipo A1, B2... É legal que as mãozinhas são tipo aquela fita amarela do, da R-Engine que indica pra onde você tem que ir, sabe? Só que, né, é mais legal, né, as mãozinhas. Obrigada. Eu tava cegueta já. Tá. Caro administrador, aqui está a senha da maleta deste armário. A, F, D, H, G, A. Lembre-se, 6 é igual a F. A, B, C, D, E, F. Né? Então, o A é o 1. Pelo seu treinamento, sei que essa informação é suficiente para você. Mas caso ainda não lembre, um dos nossos seguidores marcará na descida para o quinto andar... Algo que esclarecerá as coisas. Atenciosamente, diretoria. Então vai ser A64. 164. 871. Chave do banheiro. Munição! Oh, o Izzy falou que esse jogo é na Unreal Engine, gente. Olha aí. A chave do banheiro. O que tem aqui embaixo? Que nojo! que é isso? É aqueles bichos do Revelations, pô. O que é? O bagulho tá ficando sério agora, né? minha passeando, é isso aí, sabe? Item de melhoria, ponto pra ser usado na melhoria de equipamentos. Tá. Rita não chorar. Ah! Que que Ai, ah, eu amo você também! Que bonitinho! Que susto que você me deu, íntima maria. Eu sou barro, eu sou feloz. Coisa linda. E falou, deixa isso passar, não vi esse quadro na hora Ah É porque também, né, você tem que ficar trocando Toda hora A, a câmera, né Pra você pegar esses detalhezinhos né? então... Isso é legal porque o jogo mostra que ele tem um Fator replay, né então... Isso é bom, é um bom sinal tava demorando pra esse elevador quebrar deviam ter economizado o pobre coitado deviam ter ficado todos no mesmo andar mas não, agora o tonto aqui vai ter que dar um jeito de descer, só que eu não vou subir mais não cada um que se vire cada cachorro que lamba a sua caceta já diria o Rocha no Tropa de Elite, disseram que as peças pra consertar estão nas salas de serviço do quinto e do sexto andar, eu que não vou ficar procurando, cara ele é muito puto da vida eu que não vou ficar procurando Cada um, cada cachorro que lama sua caceta, porra. Eu que não vou ficar abrindo. Quem quiser que faça bom proveito. Eu que não vou ficar abrindo um monte de gaveta atrás disso. Caguei. Droga. Eu preciso achar um jeito de consertar essa coisa. Se eu quiser chegar no primeiro andar. Tá, ah, então. Eu lembro que tinha essa sala que é uma sala. Ah, aqui, a sala de save, sala de save. A, câ a câmera conecta os mundos, tá, tá, tá. Já vamos até sincronizar aqui. Isso do relógio mudou também, né, gente? Porque nas demos você colocava o, o, o negócio, se você esquecesse ele aí na última sala de save, que ódio. Acho que eles mudaram isso também, né? Ah, por mim não precisava, isso aí por mim não precisava ter mudado, e até... É um bagulho até engraçado, assim, você tipo, ai, vou salvar. E esqueci lá na outra sala, apesar que dependendo de onde você estiver no jogo, aí é foda também. É, tá, é. é. Não, é complicado, complicado, ok, ok. Pensando bem, pensando por esse lado, né, você tá lá na PQP e você esqueceu o bagulho aqui, assim. Aí é tenso. Olha o gravador do set aqui. <risos> a chave do 603. E a primeira... Essa peça que você queria? 30. Ai, não sei. Então, 30, 10, aí, foi. Aprender ainda a usar o cofre. Pedro perguntou quantas línguas eu falo, eu falo português e inglês, estou estudando japonês estudei um pouco de alemão e um pouco de italiano já mesmo, não concluí nenhum dos dois. Ah tá, já consigo coisar isso aqui? Ah tá, eu pensei que eu precisava de dois. Obrigada, Lucas! Muito obrigada, tamo junto! Eu pensei que eu precisava de dois desse bagulho aqui, mano. Aqui, ah, que louca! Obrigada, é uma honra, Lucas. Alan perguntou se eu passei na prova de japonês. Olha, gente, eu fui muito é, despreparada a prova, não tive tempo de estudar, então eu acho difícil. Muito satisfatório, né, gente, esse puzzle? Não. É, não? Boa, muito satisfatório. Bola, mas é claro que tá faltando todos os botões. É, não tem outra escolha. Não se subir, botão número 7. Achei que eu tinha que pegar duas peças. tô, tô idosa, gente. tô coringando até a, até a alma. novo? Tudo bem, eu amo você, mas você tá parecendo um stalker já, hein? Não é por nada, não, querido. Não é por nada, não. Não, Dark, eu não vou zerar hoje. Coelho assustador? Mano, tá louco? É só apertar o gatilho e mira no coração. Oh, delícia! Como eu me saio no combate. Tá. Porra! De onde veio essa coisa? Tá tudo bem. Tudo bem. Eu tô vivo. Isso que importa. foi uma referência ao Vargas? Aí, acho que não. Espero que não, pelo menos, né? Vai, Lucas assim e sabe, mas acho que não. Seria, acho que seria meio de mau gosto, né? Tá, vamos ali no mezanino, então. tá, gente, agora? Ai, que medo! Por esse coelhinho tá me perseguindo, ó, a prancha aqui, ó. Ai, que medo! Aí a gente hoje foi, aí a gente tinha que esperar, né, entre uma consulta e outra. Aí a gente, Ai, ah, tem um, um, uma cafeteria aqui perto, aí descobri que era sem glúten. Aí eu fiquei mó feliz. Eu subi quando algumas partes do hotel cederam, eles me pediram para dar uma olhada em tudo. Se meus cálculos estiverem corretos, ficaremos mais protegidos nos andares inferiores, mesmo com outras partes ruindo. Também recomendo que usem o máximo que puderem as escadas, porque o elevador não parece oferecer muita segurança. Confesso que acho bem estranho o modo como as coisas estão se despedaçando aqui. Esse tipo de hotel costuma ter estruturas bem reforçadas é como se uma força destrutiva em comum como se houvesse uma força destrutiva em comum aqui dentro enfim fique para baixo não suba mais essa é uma opção segura Roseane Lacerda bate uma chave. Ah, agora sim, do serviço do sexto andar, beleza. Agora eu acho que o pau vai torar, hein, gente? Eu acho que no quinto andar primeiro. Bom, tem que ir lá de qualquer forma, né? Meu do céu! Deus do céu! Meu Deus do céu. Só podia ser mesmo, né? Ah! Pera aí, gente. Pera aí que eu fiquei conversando e me, me lasquei aqui. Calma aí que eu gastei muita bala aqui agora porque... Pera aí, já falo com você. É, parece Regenerator, né, Mayra? É verdade. Sim, Igor, eu pretendo fazer vídeo também, né? Olha o, a pelúcia de novo ali, gente. Ah, o coelhinho. Misericórdia, coelhinho. Opa, temos um botão aqui. Ih, pai. Chegou ele Ele Mr. Y O Menezes Meu Deus do céu eu mano Sai fora, hein? Sai? Sai fora. Sai fora, coleguinha. Sai. Ah! ah! Não, Nemesis, esse é o Menezes, gente. A Casa na Floresta, ó, mais um capítulo. Aquele trecho de anterior ali é, era bastante da demo, né? Da segunda demo. Vamos, perto. Eu posso sentir. É o irmão do Menezes, sim. Tias. O inimigo agora é outro, né, Roberto? Nossa. Acho que dormi demais. Ai, minha cabeça. E eu dormi de menos esses dias. <risos> ah, eu dormi de menos. Ah, fechadura lá de novo. Christopher. Todos devem estar presentes na capela às 19 horas. Precisamos falar sobre o que aconteceu na mina, sobre a esfera. Por favor, traga com você, Matias. Mais uma reunião na capela essa noite? Estranho. Eu não me lembro dessa esfera que supostamente deveria levar. A partir daqui é tudo novo pra mim, né? Porque eu só joguei a demo, né? Então... Cheguei bem em 13 Trilhas. Os trabalhadores são bons homens e nós já tivemos algumas reuniões. As instalações são simples, porém aconchegantes. Em nossa vila temos, além dos alojamentos, uma administração, uma capela e até um bar, onde os trabalhadores costumam confraternizar. Geralmente fazemos nossas reuniões na capela. Quero que saiba que estou bem, que tudo aqui está sob controle. Agora entendo que não há motivos para ter medo. Assinado Christopher. Tinha alguém na janela, nossa, eu nem vi. Droga. Não importa o quanto eu tente, nunca consigo manter essa parte da casa limpa. Olha, não sei. Eu acho que isso é meio hum, porquinho. Essas roupas estão mais sujas do que de costume. Sangue? Estranho. Eu devo ter caído na trilha. Isso explicaria minha dor de cabeça. Eita. Se arrebentou todo e nem lembra. Ele tá tão bugado que ele guardou a chave da cozinha no banheiro. Tão bugado que ele tá. Ai, Andy. Andy Beneviento é você. a luz aí, cara. Chave de metal. Pega uma, uma vela. Pepe, já tirei a vela. É. Hum, não vejo nenhuma esfera. Talvez eu deva checar se ela está no armário de armas embaixo das escadas. 2 de junho de 1920, as lendas são claras e os registros históricos confirmam a existência das anom anomalias que muitos entendem como algo sobrenatural. No entanto, ninguém consegue confirmar o que pode ser a causa. Com o passar dos dias, os homens estão se tornando cada vez mais cansados de nossos esforços aqui, mas eu garanto, vão encontrar a origem desse poder, não importa o custo. 25 de julho. É, mais de um mês depois... bem mais... quase dois meses depois... Cheguei à conclusão de que os moradores de 13 trilhas são extremamente religiosos... Eles expressaram seus medos e preocupações sobre interferirem com o divino e serem punidos por isso... Eles temem que se descobrirmos o poder que descansa abaixo deste solo, o Todo-Poderoso trará a morte a todos nós... Que bobagem! Se meus planos se concretizarem, nem mesmo os deuses serão páreos para nós... Falou, Spencer... 15 de agosto, terminei o protótipo de um novo tipo de chave. Ela funciona de forma modular, seguindo o alinhamento dos símbolos da chave com a fechadura. Quatro símbolos no total. Quanto maior o número, maior a importância do conteúdo. Uma divisão de hierarquia. Quanto mais símbolos na chave, maior o segredo a ser protegido. Eu lembrei da chave do Tormented Souls, lembra que tinha uma chave doidona lá também? Protótipo de uma espécie de cofre. Um teste para analisar o raciocínio dos pretendentes. As peças da chave modular se encontrarão seguras até a solução dos enigmas por alguém qualificado. 10 de setembro. Estamos perto. O ar da mina está saturado com um tipo de energia indescritível que eu nunca tinha vivenciado antes. Os homens estão exaustos, mas eu ordenei que as escavações continuem sem parar. Agora não é hora para descansar. Eu não ligo se eles caírem de exaustão. Nada vai me impedir de possuir isso. Nada já não gostei de você moço mas assim ah as pecinhas nada olha A última peça. Era essa peça que você queria? Ômega, <risos> árvores e dois olhos de Silvice. <risos> porra, pega o trabuco, pô Casa dos Baker, agora? É... X, A, W... Para mim é XA. Gostei dessa chave, da hora. O que é isso que querem conversar? Eu tenho que ir até a capela o oh, bagulho radioativo E o cara mantendo isso em casa Esfera do Demo, né, Roberto? Meu Deus do céu, o cara fica brincando com essas coisas. O Grande Hall. Ah, chegamos no primeiro andar agora com o Roberto.